A direita do Rio de Janeiro, o pitbull de Bolsonaro, Carlos Jodi e Claudio Castro. Faz barulho ali, gigante pela própria natureza. O que eu quero dizer, meus amigos, é que a gente tem escolhas nessa eleição a fazer. A escolha de quem está do lado do, do trabalhador, quem está do lado da, da educação, da saúde, da baixa do, do imposto, da família, ou aqueles que querem continuar mamando nas tetas do governo, como a gente tem visto os últimos 10, 12 anos aqui em Niterói. Ele Que sempre defendeu As pautas Deus Pátria e família É Carlos Jodim De novo é 22 12 Aqui No Rio É 22 Quero ver é a militância é guerreira Aqui Pode dançar também, é 22A. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus, porque tudo isso que tem acontecido na minha vida é graças a Ele. E eu sempre vou honrar o nome de Deus. Agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha esposa, que agora tem no seu ventre o fruto do nosso amor, você pai. E agora eu sinto realmente o que é lutar pela nossa família, que sempre foi a minha pauta, lutar pelas famílias. E hoje eu me preocupo ainda mais com tudo isso que eu sempre defendi. E eu falava, eu queria um dia ser da política, eu queria ingressar na política, porque tinha uma pessoa que me inspirava, durante anos me inspirou, e que eu via sozinho, na tribuna da Câmara dos Deputados, defendendo de forma intransigente os valores pra mim que são inegociáveis, que são Deus, Pátria, Família e Liberdade, e que muitas pessoas tratavam como um louco, como um fascista, homofóbico, racista. A Rede Globo, a mídia, vivia fazendo chacota desse cidadão. E hoje ele é presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. E graças a Deus, com a missão que Deus me deu, eu fui eleito deputado federal com 204.048 votos no estado do Rio. O quarto mais votado do estado. Eleição não é festa, eleição não é palhaçada, como muitas pessoas pensam que é. Eleição não é carnaval, eleição é coisa séria. Chega, votar agora é uma missão de cada um de vocês para que possamos estabelecer a, vi a vitória do bem contra o mal no Brasil. Tamo junto. Federal, aqui no Rio, é 2211. Oh. Federal, aqui no Rio, é 22. Acorda, meu povo! Vamos votar correto. É Carlos Jordi, ó. Oh, esse é o nome certo. Tibo valente, o homem não se esconde Quer votar correto, vota 22.11 Tibo valente, o homem não se esconde Quer votar correto, vota 22.11 Federal, aqui em Rio É 22.11 federal Meu povo, vamos votar correto. É, Carlos Jordi, ó, esse é o nome certo, Pitibo Valente, o homem não se esconde, quer votar correto? Votar 2211